Ai meu parceiro, bebe tua água, come tua fruta, e se inscreve no canal. Tamo junto. Se eu pegar a Ione, eu vou me auto-counterar, né, velho? Cara, é, eu, eu ia jogar de, de Heimerdinger, tá ligado? Mas como? Vamos jogar mais uma de Yone velho. Esse cara é um jogo tranquilo. Um jogo tranquilo, um jogo pô... Consigo pegar um item e meio sem apertar a tab e ter alguém no meu time 09, tá ligado? Geralmente 09 sou eu, mas eu fico forte de qualquer forma. <risos> Aí é menos pior. Revitalizar, Juqueira. Pô, mas tem CC chato aqui e um mini chatinho aqui, cara. Eu vou de vento revigorante, eu vou de MR. E eu acho que vou pegar esse mini CCzinho, velho. Até que eu pego vida. Vou pegar a revitalizada nesse aqui. Ah, Leblanc, né, cara? Irel Leblanc, chat. Só match up. Bú. Resident Slipper. Como os caras é bem agressivos, hein, mano? Esse exaust aqui vai, vai ser nice mais. O. Uh, a ideia dele foi boa, mano. A execução nem é tanta, mas a ideia foi boa. Show, chat. LeBlanc tá full de dono agora, brother. Tranquilinho. Tem meu TP ainda. Ela tem que dar B, velho. Mas ela perdeu essa webtura. Então tá ótimo pra gente. Tô com muito mais SP que a LeBlanc, bro. Ela tá com mana e... e bota, chat. Agora é só ignorar ela e puxar full. Perfeito. Outra matchup difícil. Tamo jogando clean, farmando bem melhor. Sem bota, sem bota, mano. Só te ganhando susten aqui. O próximo mito vai ser a bota. <risos> Cara, ela pegou level 6, chat. Era o único jeito. Ah, o que você tá fazendo! Tá, já fiz merda, o cara cagou na minha cabeça, é isso aí, foda-se. Nossa, mano, eu tava viajando, chat. Tava viajando, eu falei, esse cara não mata nem fudendo, tá ligado? E não matava. Mas ele pegou level 6, eu sei que eu My bad minha. Cara, eu tô quente e par na frente dela, mano. Vou manter nisso. Ele foi só um errinho de cálculo. Ela ah, tem flash ainda. Ai, tô trolando! Tô trollando. Os cara, essa matchup é caótica é demais, velho. A gente não podia morrer naquele, naquele level 6, chat. Pô, tava easy do breeze, velho. Eu perdi meu flash e morri, cara. Feels bad. Botei com a porra de um cetro vampírico e joguei como se tivesse querendo solar ela. gente esperava ataque speed. Só depois na botinha. Consegui cancelar o bagulho E só morrer Tô na merda máxima esse jogo aqui, cara O Zé tá sem R e sem smite vermelho, mano Sem W também, aparentemente Flechou ver com ele é blank Me auto counterei e mamei Trolei Que cooldown é esse, ô, filha da... Morrer. Ai, que metinha ingrata do caralho, moleque. Tô trolando, chat. É esse ponto aqui, eu já tô trolando firme, mano. Ela só fica indo e voltando, cara. Tô desrespeitando total, cara. Já tá imenso e eu tô tentando matar. Agora foi tudo erro meu mesmo. Ah, tá safe. Só tem que parar de morrer 500 vezes por minuto. Pô, tô me assistindo live do Pijas, cara. Pior que nessa comp é só pra farmar mesmo, velho. Então, vou tomar um dive aqui, senhor Kart. Então, Tio Kart, mas óbvio que isso não tem como, velho. Eu morro, mas os caras pegam tudo. Olha que metinha pegar legal, velho. Ah, 0 Será que eu não tem que um bot aqui? Dano? Uh, Wzinho! Da melhor forma. E duas barricadas. Ah, cara, já estamos na merda, né? Aqui que é um peito pra quem tá cagada. Vamos de três barricadas. Ih, caralho! Ô, ô, Lulu, você não é invisível, não, tia! Matado. Valeu, Rivenzinha. Não foi no Twitch Fé pra tu. Riven não tem bota, mas ela tem que. Ir. Ela tem que, ela tem E, ela tem que, ir, ela, tem que ir, ela tem tudo, ela tem um pau no aqui, caralho. Mas eu fechei meu item, é isso que importa. <risos> Bora. Os caras pegaram a Arauto, mas já acabou a barricada, mano. Tá nice. Qual é a cartola? Qual é a cartola? Fica tranquilo aí, chefia. Cartola, cartola. Viva o caralho, Sorakinha. Viva o caralho, Sorakinha. Ah! Mil de ouro ali, mano. Fogo HP. A Soraka tá com de vida. Ah, otário! Quem faz o palhaço rir, Sorakinha? Quem? Fala pra mim. Tu curou o é Olho né? Mas e aí? Matamos a Riven. Kart pega? Claro que não, ele parou pra limpar o mid. Aí ah, não pega nunca, né? soraquinha. Meu Deus! Era pra e três vezes, cara. Três vezes. De lado, o que tu quer, rapaz? Relaxa. Ela vai morrer. Ela vai morrer. Vai dar tempo de tudo. Vai dar tempo de tudo. Relaxa. Olha lá. Ainda tirei o na Soraka, soraca, cara. Por que os caras estão emocionados, velho? Será que atravessa a parede, chat? Atravessa em flecha? Ah, então na minha mente ela ia ter que vir aqui pro bot. Que a Lu tava reclamando que eu não tava vindo pra cá. Porra, emocionado. Nice. Cara, eu vou dar um TP aqui, chat. Mas não acho que é o melhor TP de todos, não. Vai ser mais pra pegar o Wave mesmo e... Se eu tô sem escudo, eu vou tomar dive FUUUUUUUUUUUUUUCK Tentei apertar o E o mais rápido possível depois da OK, mano, não consegui A o que me dá EK mesmo com esses itens, né velho Tipo, BABABABAU, morri. Fora que a gente tem Soraka, mano, a Soraka vai desbalancear demais a teamfight, velho Zed usou o combo em mim, soraca, Soraka não, Leblanc entrou antes é tudo nossa Zed foi pra onde? Creca ele é Leblanc, é Leblanc Flecheu, Leblanc, Flash. Fleche. O objetivo é... Ai, meu Deus! Faltando 10 segundos pra sair do objetivo, sai todo mundo! Que porra é essa? Ai, gente... Cara, faltava 10 segundos pro objetivo. Aí eu falei, não, meu time tá querendo pegar a pressão no mid e a gente vai fazer. Não, é farmar e vamos lá pra cima, moleque. Né? Foda-se. Nossa senhora. Aí meu time jogou demais. Nunca quero era pra gente ter ganhado isso. Ainda vou dar um TPzinho aqui, safado, na top lane. E feia com foda-se. Caralho, cara. Eu não entendi nada. Ninguém pingou nada, meu irmão. É nada, é nada, é nada. Cara, é o Leblanc zona lá, cara. Eu acho que agora... Os caras tem Leblanc... Os caras tem Zed, tá ligado? E um Lúcia. Três campeões que nesse momento do jogo, o nosso são bem mais fortes. A Sorakinha pode... que poderia desbalancear a fight. Olha ah, o banco achei que ia desbalancear o bagulho, mas... O cara não tá conseguindo mais matar ninguém. Que estou... Ah, Sorakinha. Ah, Sorakinha. O seu E não é justo, piranha! Trolei, Branha. Ele morreu no... No... Caralho, Lulu. Pogia. O que é isso? O que isso? é isso? A ideia foi boa. Ai, cara, por que que eu não deixei o R do Castro finalizar? Por que que eu quis pegar aqui, um cara? Tá, o R do Castro fez todo mundo voltar pra base. Dragzinho não. Torrezinha free pra gente. E só, hein? Mano, será que tá embaralhando o jogo inteiro, cara? Fiquei com raiva dela. Lembra que tá aqui. a o pé do frango. Teve nem como. Teve nem como, esse matchup é de outro mundo, brother. Ainda né? consegui um Qzinho safado no golem aqui, mas o cara só tem cooldown demais, chat. Ele dá um W, ele fica o máximo tempo possível, assim. Quando ele aperta W de volta, eu junto uns 2, 1.8 segundos pra ele ter outro W, mano. O cara jogou bem, brother. Ele foi reto no top, mano. Ele só, coincidentemente, tava aqui por perto e atravessou tudo. Fechei meus itens. Agora é só ficar quietinho, com visão de tudo e juntar, brother. dragão em 40 sec, dá tempo de eu farmar top e descer. Soraquinha, olha que Ezinho safado, cara. Meu Deus, meu Deus. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Meu dever foi bom. Soraka, filha da puta. Morri, chat, Pô, adivinhado o que dele? Não, <risos> ele deu W antes. Consegui matar dois, brother. Ai, mano, o silence é muito troll, cara. Eu dei que flash na hora que ela deu silence, cancelou. Eu tive que dar de novo. Pô, você deu 3Ds ali, cara, sem gastar flash. Ai, ajuda, ajuda, que é muito dano. Bom zoner, caralho. Oh. Sarabinho, Sarabum uh! Boa! Ai, morreu! Morreu não, morreu não, morreu não! Caraca, mano! Que porra é essa, Soraka? Caralho, mano. O cara curou todo o dano que eu dei no Lucian. Tomei exaustes, tudo bem, mas porra. Caralho. Nossa, Luluzinho. No ela não quis gastar nada, Luzinha, mas era pra gastar. Ah. Nice, ganhamos o jogo. <risos> Tudo por aqui, chefe? Didi! Acabou o Acabou o